Graça e Paz! Estamos no 34 quarto dia da campanha. Depois que pecamos, o que menos interessa para Deus é o porquê pecamos. Em Deuteronômio capítulo 30 versos 15 lemos, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pecado pode ter boas desculpas, do ponto de vista humano, mas nenhuma delas se justifica diante da santidade de Deus. Por isso, não adianta ficar olhando para o passado, ou criar uma justificativa para permanecer no pecado, e não se voltar para Deus. Ele mesmo garantiu que dos nossos pecados não se lembrará jamais. Então, se Deus não faz questão de lembrar, qual é a razão pela qual nós vamos permanecer no pecado? Não importa quanto tempo você tem pela frente. Faça valer a pena! Vida cristã aqui na Terra é apenas missão e propósito. Deus mesmo providenciou tudo o que precisamos para uma vida reta, santa e abençoada. Não deixe uma escolha ou um acontecimento ruim do passado interfira no seu futuro. Escolha a vida e viva. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos. Pés no deserto e mente na eternidade. Senhor, te louvamos porque sua misericórdia prevalece sobre o juízo. Obrigado, pois o Senhor não trata com o nosso passado, mas está sempre de braços abertos para nos receber de volta para Ti. O Senhor é o único que pode reescrever o nosso futuro. Te louvamos porque a nossa fé em Jesus pode transformar qualquer situação. Intercedo por esta pessoa que está paralisada pelos pecados do passado, ou quem sabe envergonhada com medo de voltar para Ti. Gera agora, Senhor! no coração desta pessoa, o mesmo amor que o Senhor derramou sobre a vida do filho pródigo. Obrigado porque o Espírito Santo está fazendo uma maravilhosa obra em nós. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos!